Tem assim, tem que hum. ser assim. Cara, eu gosto de mulher morena, sabe? Ali ó, tipo aquela ali ó. Ê, tilápia! Tilápia? <risos> então ali tá mais com a baiacu, cara. <risos> eu gosto, na moral, eu gosto de mulher do meu nível. Sei, 1,20, 1,10. Não, tô falando sério, tipo aquela ali ó. Ei, chuchu <risos> chuchu! <risos> chuchu! Quem come chuchu, é. Cara, na situação que eu tô, como até geló. Ah, <risos> essa é boa. Essa é boa. Passando por isso, é. também. Posso falar qual é o meu tipo? Ah. Meu tipo, eu peguei semana passada. Ah, é? Conta aí, conta aí. Eu gosto quando é grande. Mano. Tem aqueles colchão, né? Passa a mão, você sente aquele músculo saltitando, aquela veia plantando. Passa a mão no braço. Esse definido, aquela veia essa aqui, ó. Um abdômen, então. Um abdômen. Bicho de abdômen indefinido. Cheio de goma Parece uma mexerica por cana. Aquela coisa suculenta, deliciosa parece que Michelangelo esculpiu. Gosto ó, de beijar aqui no pescoço, sentir o gogó dela né? aqui, aqui, ó. O meu Deus! Massageando aqui a orelha. É. Você gente tinha aquele gogó Nossa. massageando a orelha aqui, ó. Sim, sim. Dá aquela pegada na costela que você se entrega. É, assim. eu sei como é que sim. é quando passa barba aqui, né, no pescoço. <risos> barba? Ah, cara, me desculpa, tá mas, pô, você tá descrevendo um, um homem, um cara. Um homem, um homem. Na boa. Tô falando de paniquete, cara. Ah, você pegou a paniquete? Peguei paniquete semana passada, irmão. Isso! Ah, não. tô falando. Tá doido! Paniquete. E Qual foi a cantada que você usou? É, qual foi a cantada? Seu é sem falível, sim. Sentadinha, perninha cruzada, cheguei e falei, hein? Um colchão desse eu dormindo na rede, hein? <risos> que delícia! E é. funcionou? Não por causa disso, mas ela aceitava cartão, né? <risos> Vem conduir, vem pra mim conduir. Que isso, novinha? Que isso? Esse é hein? Vou cruzar. Ai, cala a poti. Este 25% de escorra. Empala, fala, cobalto. Ah,